gente do bem, compassiva e solidária, compassiva porque tem simpatia pela humanidade, solidária porque acredita na interdependência humana. Estamos aqui de volta com o Carcaral, o podcast que rico não ouve. E antes de qualquer coisa, eu vou mostrar para vocês, vem aqui Vivi, vocês vão saber quem é a autora dessa frase, o podcast que rico não ouve é, é nossa Vivi Montes. Oi, <risos> Ela está descalça, está hoje... sem sapato Você. Mas não aparece sapato dela tá descalça Também a esposa do meu querido Edmundo Raspante Que está aqui O Cacará hoje recebe um amigo muito querido Meu, do Edmundo Colega de trabalho do Edmundo Nélio Domingos, que eu conheci Na noite quando eu tocava na noite ainda, o Nelinho frequentava as botecas. Muito Sim. prazer, Nelinho. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, meu querido. Obrigado eu por vocês terem me convidado. Bem, de médico para médico. Nélio, como é que começou a sua saga de curador dos povos? Como é que foi isso? <risos> na verdade, bicho, é, isso começou faz muito tempo, né? E a gente que estudou junto, né, você um pouquinho antes e um pouquinho depois, só para falar que você é mais velho, né, apesar é. É do cabelo, né, uhum. e a gente estudou lá na Faculdade de Medicina aqui da USP, no HC, e a gente teve o privilégio de conviver com um professor muito bom, foi o professor Paulo Franco, a gente estava falando dele aqui hoje, né, Paulo Franco, um humanista maravilhoso, uma pessoa de extrema inteligência e a gente, assim, novinho, né com vontade de estudar, com vontade de descobrir, hum, inicialmente, hum. assim, com uma, um apego muito grande à ciência, né? Ah, quando a gente encontra essas pessoas como Paulo Franco na vida da gente, e a gente vai vendo as pessoas vivendo por aí, na época o HC, pré-SUS, na nossa época, né? Era assim, tem convênio ou não tem convênio? É indigente? Você uhum. lembra disso? É. Ou é assim, uma é, pesquisa, né? Vai participar de alguma pesquisa? Era assim, cara. E o Fundo Rural, né, lembra? O Fundo Rural tinha direito ao HC, mas o pessoal que tinha o INSS, o INPS, não tinha. Então essas coisas todas entravam lá no... Cara, No, no pré-SUS. Por que não? É o pré-SUS, é o pré-SUS. É pré e quem tinha direito? Só quem tinha... Isso? Era um hospital público, né, quem tinha direito era quem não tinha nada. E o nada significava... É, não ter o INPS. Então eram as pessoas que não tinham contrato de trabalho, tá. eram as pessoas que... É, não, tinha, não tinha convênio naquela época, estava começando, né? Não tinha um registro. Não tinha registro. Né? E era assim mais ou menos. Aí chegou o SUDS. Aí chegou o SUDES. De... Antes do SUD. Antes do SUDS. O é, né? é. que, que era Sistema assim? único e descentralizado de saúde. Isso tudo começou com a reforma sanitária, né? E a reforma sanitária foi dando um pouco a cara para os gestores daquela época. Né? Né? Então são coisas que, assim, era um trabalho. Hercúleo, né? porque gestos, os gestores da época eram gestores que estavam entremeados por, pela ditadura, né? uhum. entremeados pelo governo militar, a, o começo da nova república, que nem sempre eram partidos de esquerda, né? não eram. Né? Uhum. E assim, MDB e Arena, lembra disso? <risos> né? Sim, então é. essas coisas todas aí, elas, é, é, o pessoal da universidade, juntos com já o Cruz, eu acredito, naquela época, né? e, e o pessoal todo é, militante da saúde pública, militantes de esquerda, conseguiram fazer a coisa acontecer mesmo nas mãos das pessoas que não, que não, não eram de partidos de esquerda, nas gestões. Né? Isso acontecia lá. E na nossa vida, né Edmundo, é, a gente assim começou a gostar muito da ciência, mas ao ver tudo isso acontecer e a dificuldade que as pessoas tinham de ir ao HC, né? o Brasil inteiro ia para o o Brasil inteiro. E a gente tinha que olhar para tudo isso. E então, ao mesmo tempo, além da oportunidade que a gente tinha de ver muitas pessoas, uhum. e muitos casos mais difíceis, que era o que o pessoal estava mais até interessado, inclusive, a gente tinha alguns docentes que estavam interessados em cuidar de pessoas e do maior número de problemas que as pessoas tinham. E dos problemas mais corriqueiros. O Paulo Franco era um desses, o Departamento de Pediatria pensava Paulo assim. O Paulo Franco é o Franco que está aqui. Não, não, não. É o Paulo Franco que está aposentado agora, que tem 81 anos. Tem dois Paulo Franco, né? Tem um Paulo tá. Franco que mexe com oncologia, não tem? Tem. Né? Tá. E o Paulo Benedito Franco, que é o professor lá da Faculdade hum. de Medicina, agora aposentado. Ah, e ele com essa verve humanística, né bem espiritualista também, né? É, e a gente olhando o pessoal, assim a gente foi começando a perceber o seguinte, eu no caso, né e muita gente também na minha época, que a questão da ciência, ela era muito importante, mas o que era mais importante é você cuidar das pessoas. E você cuidava das pessoas com a ciência perto de você. Eu fico lembrando demais, demais, do professor da Unicamp, também aposentado, professor Emerson Elias Merri, que é companheiro do Gastão Wagner de Souza Campos, que participou do primeiro governo Lula em 2003. Esse Emerson Henri falava para a gente o seguinte: assim, né? o sujeito amoroso é o que prevalece e que toma conta do sujeito epistêmico. Então, assim, porra, depois de 25 anos, 30 anos que eu ouvi essa frase numa defesa de tese na Escola de Enfermagem da USP da Silvia Matumoto e da Sinira Fortuna, com quem aprendi muita coisa. É, esse Emerson Meir, solta essa, cara. Então, assim, a gente ficou sabendo, então, que a gente estava do lado certo, né? Eu posso dizer assim, gente... isso como o afeto sobrepõe a ciência? É, o afeto não dá para sobrepor, mas o afeto comanda. Tá. Ele não se sobrepõe, porque as técnicas né, da ciência, o estudo epistemológico, ele é muito importante para que você faça a coisa certa. E com qualidade, né? Mas você tem que ter vontade para fazer isso. E essa vontade, que nos remete ao campo da filosofia e da ética, né? Ela é aquilo que é a base do caráter de cada um, né? Então a gente fica olhando para isso. É uma coisa, uma razão quase que psicanalítica mesmo, né? De olhar para o sujeito enquanto cuidador, né? Uhum. E escolher a profissão que escolhe. Descobri então, cara, que eu gostava mais de gente do que da própria medicina. Você me permite um parênteses, só para quem está nos no, no escutando. Hum. Você falou em epistemologia, sujeito epistemológico. Isso, Isso não, não é todo mundo que tem acesso. Tá. Esse, né? Então epistemologia é uma teoria do conhecimento, ou uma forma de pensar Isso. No, né, de determinado lugar ou de um tempo. tá? Isso. Só para ficar claro para quem está nos vendo. Boa. É, é o sujeito conhecimento e o sujeito amoroso, que Sim. é. Perfeitamente compreensível. Né? Bom, então nessa história toda, cara, eu trabalhando como nefrologista pediátrico é, até 92, em dezembro de 92, fui chamado, né, pelo pessoal da Secretaria da Saúde, que estava acompanhando a Secretaria da Saúde do novo governo, em 93, né, governo do, do PT, para participar da Secretaria da Saúde, né? Uhum. na verdade quem me chamou mesmo foi a Maria do Carmo que hoje é professora, minha madre que é professora lá na universidade no, na USP, no departamento Kachabava. de medicina social, Cachabava uhum. isso mesmo, uhum. Maria do Carmo Cachabava e aí nessa história começando aí a se encontrar com a prefeitura com a turma do HC tentando fazer uma coisa bem legal inicialmente o doutor Juan, depois o doutor Raia né? a as gestões foram mudando, né? E o pessoal ficou assim, Ó, vamos, vamos continuar a mexer com isso, eu inicialmente era... É, assumir cargo de chefia de divisão médica, né? Super difícil. Plantões, que sempre faltava gente. E depois aí acabei indo para um lugar mais legal, que foi a questão da gestão da atenção básica, participando de... das propostas de acolhimento, especialmente no começo dos anos 2000, né? equipes de acolhimento, e que iriam amparar as equipes de atenção primária antes mesmo da implantação da estratégia Saúde da Família. É, e nessa história toda, comecei a fazer tudo isso até 2011. 2011, estava lá na Secretaria da Saúde cuidando dessa parte, e o Stênio, Stênio José Miranda, é, e está, é, não, está em Miranda Corrêa. Ex-secretário. E Ex-secretário da Saúde. É, ele chegou assim, olha, o pessoal do MST e do MLST, pessoal do assentamento, fará uma visita. Fará uma visita para a gente aqui e depois eles vão até a prefeita, a Darcy Vera, conversar com ela, porque ela iria recebê-los. Você né? não vai comigo? Eu falei, uai, mas é lógico que eu vou. Fui eu, o Júlio, que é o meu pata, Áurea Moretti, né? grande, grande, Aurea. grande Aurea Moretti, presente, hum, presente. Né? e a Maria Lúcia. Dois enfermeiras, dois médicos, descemos junto com o Estênio a pé, até o Palácio Rio Branco, para conversar com o pessoal. É, teve um entrevero lá, porque a Darcy Vera não ia recebê-los, ia desmarcar a reunião através de, de alguns e-mails, mas assim, quem vai receber o um e-mail lá na roça? Daí? Naquela época era difícil, hoje já recebe. Né? E os caras estavam lá, né? A hora Moretti pediu café para 150 pessoas, botou lá dentro, e chamou o pessoal da gestão, que apareceu por lá para dar um oi, né? lá da, da, da prefeitura. E depois ficamos com o Estênio. Com o Estênio, nós ficamos com os diretores da, dos distritos, conversando com 150 pessoas. Né? Moradores da, do Moradores lá do assentamento. Eles queriam uma unidade de saúde. E a unidade de saúde ia ficar difícil, porque a unidade de saúde você tem que participar das comissões municipais, do conselho municipal, e tem que participar também da conferência municipal de saúde de acho que vai ter no final do mês agora. Teve uma pré-conferência. Teve uma pré-conferência agora, né? Eu não estava aqui, estava de férias, tudo de férias ainda. É, e aí, cara, é, nesse dia foi muito legal, porque esse dia mudou minha vida. É, o estênio conversando: falei, "Não tem jeito de fazer uma unidade de saúde agora, mas nós precisamos planejar isso. Vamos planejar para os próximos anos." mas a gente já está assim já faz um tempo desde 2003 até 2011 2003 foi o acampamento né uhum. e 2011 já estava o assentamento porque o Lula assinou né o posse da terra para o INCRA é, em 2007 o assentamento que o que, que o Nélio está falando aqui é o assentamento Mário Lago que foi uma desapropriação da fazenda da Barra Exatamente. na década de 90 isso na verdade é um assentamento, o assentamento Mário Lago, uma parte expressiva de lá, sobre os cuidados e orientação do MST, o maior movimento social do mundo, segundo uhum. Boaventura de Souza Santos, português, uhum. né? E também também tem outras partes que são independentes e uma outra ligada ao MLST, que uhum. é o assentamento Mário Lago, MST, assentamento Santo Dias da Silva, MLST e dois independentes. O Índio Galdino, Galdino e a Luísa Marrim. Sempre nomes de ponta uhum. né, na história do nosso país aqui. Bom, e nesse dia, o Estênio disse que precisamos participar, então, da próxima Conferência Municipal de Saúde. Na hora, o pessoal perguntou, o engajamento, faz essa pergunta, né? Mas será que alguma uhum. equipe alguns profissionais não podem cuidar da gente, mesmo sem unidade de saúde, a gente empresta as nossas casas, a gente empresta os nossos lotes, a gente empresta os nossos centros comunitários, nós temos centros comunitários lá, tem até boteco. ao ah, o Stênio falou assim, uai, pode ser, mas vai ser muito difícil, porque nós vamos ter que perguntar para a rede... Quem é que vai para lá? Nós não temos jeito nem carro para levar o pessoal para lá. Deu uns 30 segundos assim e eu levantei a minha mão assim e falei assim, eu quero ir. O Júlio também, eu quero. A Áurea Moreto falou, eu também vou. E a Maria Luz também falou, eu também vou. Então você tinha dois médicos e duas enfermeiras. Já dava para começar um pouquinho. Si. ia continuar suas atividades na secretaria, mas que metade do tempo ia ficar lá no assentamento mas quantos dias por semana? não quantos dias por semana? tem que ser todo dia pô. é, todo dia pô, mas é longe Ah, é longe, tudo bem quase que eu falei o palavrão <risos> fica à vontade pô, e, aí, né? e aí nessa história, fomos nós cara, eu tava com Astra na época com 50 mil quilômetros e eu com 50 anos hoje eu tô com 61, quase 62 né então, são quase 12 anos que nós estamos lá. E aí, na primeira semana, meu Astra perdeu o escapamento. Eu falei, eu acho que o negócio vai ser duro. Vai ser duro. Mas foi legal. Troquei de carro, comprei um, um SX4 velho da Suzuki. <risos> e fui. Aí resolveu gast, metade do gast, carro. Gastou demais. Nossa Senhora, gastou demais. E aí resolveu o problema e, e, e começamos a ir. aí. Aí. Nós fomos, na verdade, essa reunião se deu em março, e até planejar tudo direitinho, a gente começou aí em outubro. Então agora março faz 12 anos da reunião, e outubro vai ser 12 anos que a gente está lá e constituiu então a equipe Mambembe de Saúde da Família do Campo, do assentamento da Barra, doutor Luiz Carlos Raia. Mambem, Sem lugar, mambem, mambem, de cigano debaixo da ponte cantando. <risos> né? Como diz o Chico Buarque cara. Né? E assim, a gente assumia, assim, entrava com o carro na casa de alguma pessoa, e as pessoas já sabiam que a gente estava indo lá, então fazia aquela fila. A dona Vilma pessoa... me contou isso. Dona Vilma te contou isso? Me contou que você tendia lá no, no, na varanda dela. Na pra... varanda dela, a dona <risos> Vilma, um beijo pra dona Vilma. Que delícia. E depois e, disso, assim, você prestou para as outras comunidades também. Como assim? Porque são quatro. Ah, não, para todo mundo. Sim. Então, hoje, você sabe como é que a, se constitui aquela, aquele território? Hoje tem cerca de 3.200 pessoas. E eu só consigo dizer isso para você por causa do trabalho dos agentes comunitários de saúde. Esses caras são fantásticos. Né? São homens e mulheres assim, de brio, engajamento. Né? e que não conseguimos mais trabalhar sem eles né? e a gente precisava de seis para cada equipe a gente tem uma equipe, hoje nós temos oito duas se aposentaram e uma faleceu faleceu o Covid, por causa do Covid e ela, a Maria, Maria das Dores empresta hoje para a gente o seu nome para um coletivo de saúde mental que a gente faz às sextas-feiras que é o coletivo Maria das Dores, com a participação da Fernanda que é psicóloga do Capes 3, toda sexta ela vai, a Sara que é estudante da Filo, né, toda sexta ela vai, e a professora Laura, esposa do Dário lá da da Se... secretaria, uhum. lá da secretaria não, da câmara, da, da câmara isso, uhum. esposa do Dário da câmara Mãe do Bento, né? E que leva os estudantes lá toda sexta-feira, para a gente... Sexta-feira cedo a gente atende as pessoas e depois à tarde a gente discute os casos. O que que você acha do SUS? Depois de toda essa manobra radical que você fez na sua vida os, profissional? Ah, cara... Eu eu, na, na, na pergunta ah, dele, e explica o que é o SUS, tá Tá. O SUS é um sistema único de saúde, que tem três pressupostos importantes a integralidade a universalidade e a equidade a integralidade é uma, um conceito super bacana pessoal é, a integralidade ela se faz assim cada célula conversa com a outra célula de um sistema e são vários sistemas que, que temos nós no nosso corpo mas, ao mesmo tempo, a integralidade, ela nos define como um e o outro. Então, como sujeitos, já com mente, né, com sujeitos vivos, homo sapiens, um se interrelaciona com o outro, então a integralidade mexe com isso. E a integralidade mexe com a questão das coisas que se faz com relação às políticas de saúde, até o pessoal chama que o pessoal da saúde é muito intrometido. Porque o pessoal da saúde, especialmente da atenção primária, eles influenciam e vão visitar e conversam. Lá no setor educação, lá no setor do SUAS, né, que é o setor do, das assistentes sociais, do sistema de assistência social. Uhum. Né, e também conversa com setores da segurança, suas é o Conversa SUS com, da social. É o SUS social. da assistência social. Então, essa é integralidade é você juntar tudo isso de uma célula, cara. Você vai até o serviço social e a educação, né? E a comunidade. Porque a medicina de família é a medicina de família e comunidade. Essa especialidade tem esse nome. Então, isso garante a integralidade da coisa. É como se fosse uma grande maçaroca. Lógico sem perder as questões da singularidade, que é múltipla. Né? Enfim. Somos diferentes. Sempre, sempre seremos diferentes. Mas tem um outro pressuposto aí, que é a equidade, que você precisa realmente cuidar diferente daqueles que são diferentes. Cuidar diferente daqueles que precisam mais. Cuidar de uma forma diferente, cuidar mais daqueles que precisam mais. Então essa é a equidade, que é o terceiro pressuposto. Então foi para o um, Fui para o 3 e vou para o 2 agora. O 2 é a universalidade. A universalidade é a questão de você transformar o particular em público. É universal, é para todos, sem distinção de nada. Ele é universal. O SUS não é para pobre. O SUS é para todo mundo. Por isso que a gente quer que o SUS prevaleça. Prevaleça sobre qualquer questão de convênios ou questão privada tá certo de de jeitos de se praticar a profissão profissões da saúde e tem rico que acha que não precisa do SUS né Pois é mas ele trabalha já com isso pinto é. vacina ele mas... vai comer no restaurante mas só o Edmundo te perguntar o que é que você acha do SUS hoje o SUS hoje especialmente em ribeirão é uma coisa maravilhosa na época do estênio 2013 teve o um índice de avaliação do SUS das cidades de todos os portes. As cidades menores do estado de São Paulo ganharam boas notas, até oito e pouco, né ia de zero a dez. Mas as grandes cidades com mais de 500 habitantes, 500 mil habitantes, perdão, né? essas cidades tinham notas um pouco baixas, mais baixas mas porque eram cidades muito numerosas, com mais de 500 mil habitantes, que, que cuida de um lugar desse. Vai cuidar de uma Campinas, por exemplo, uhum. né? é, vai cuidar de Ribeirão, vai cuidar de São Paulo. Cara, que loucura. Essas cidades todas, dessas cidades todas, nessa época, em 2013, Ribeirão Preto pegou o terceiro lugar do Brasil. Ela só perdeu de Vitória, ela só perdeu de Curitiba. Vitória foi em primeiro lugar. Curitiba e depois nós. Sabe qual foi a nota de vitória que foi em primeiro lugar? 6,98. Curitiba 6,97, nós 6,96. E de SUS, o negócio. 6,6, uhum. não chegou nem 7. Por que, que não chegou nem 7? Porque é uma coisa estrutural, e essa coisa estrutural é uma. Putz, estamos todo mundo falando de coisas estruturais, né? Uhum. Até o racismo estrutural, né? Claro, Bom, então, assim Então, assim, a questão estrutural é que ela pode ser muito boa, mas ela pode não ser top. 10. Porque falta uma essência. E essa essência é a essência do sujeito amoroso, eu tô achando. Entendeu? Entende. Tá? Então assim, quando você está numa cidadezinha pequenininha e você conversa direto com as pessoas, pô, você tem nota 8,5, 9, quase 10 e não tem tanta estrutura. Então aí a gente começa a pensar no conceito de atenção primária, que é uma questão que eles falam assim, a tecnologia da atenção primária é uma tecnologia mais baixa, mas de uma densidade imensa. E, e, assim, muito grande muito complicada, que são as relações entre as pessoas e as relações dentro dessa integralidade que eu lhe falei, né as relações do sujeito consigo mesmo. Então, e a gente, assim, se a gente for observar dos processos de construção da saúde e a doença, tá? Esse, esse liame entre elas saúde ou doença você sabe que essa construção quando você trabalha com a primária você sabe que ela é uma construção ela não é só biológica e de ambiência né? ela é uma questão sociopolítica você acha que o SUS ele de fato distribui uma parte da riqueza pública para a população em geral ou você acha que ainda a gente não chegou lá eu acho que a gente não chegou lá mas distribui demais essa riqueza ela distribui assim tipo perto da nota que nós tivemos 70% então acho que está faltando assim é, in, incrementar implementar e, e, e fazer com que a coisa fique forte porque a legislação do SUS que é perfeita quando passa para a prática ela não é tão perfeita nas prática, na prática que você faz mesmo nós lá na roça a gente deixa, às vezes, a desejar. A desejar. É, então, a gente olhando para essa questão da alteridade, que é você perceber o outro como se fosse você mesmo, né? nas suas necessidades, né? você acaba tentando fazer com que algumas coisas que não estavam tão bem, como as agendas de consulta médica, e as agendas de consultas de enfermagem, de odontologia, né, elas podem ajudar muito, elas ajudam muito na organização dos processos, das equipes, do trabalho diário, mas, na verdade, ela não consegue olhar para a real necessidade do povo do dia a dia. Nélio, eu considero o coletor de lixo um agente de saúde. Sim. Depois nós temos agentes comunitários de saúde que trabalham né, com medicina preventiva. Nós sabemos que a medicina preventiva, como você falou, baixa tecnologia, baixo custo e um resultado muito grande. Por que, que a gente não consegue implantar isso no Brasil inteiro de maneira universal? Eu acho que nós temos dificuldades mesmo. Porque, assim, com esse governo anterior, é, ele resolveu mudar a, a questão da colocação, do financiamento para as equipes de saúde. E ele, assim, no Previne Brasil, ele chegou a colocar o seguinte, ou você faz a coisa e eu te mando dinheiro depois. Antes era assim, eu mando dinheiro para você e você faz a coisa, uhum. e nós vamos fazer a avaliação. Tanto que a gente passou por vários processos de avaliação. Uma foi ótimo, na outra não foi bem. E a gente vai passando por isso. Uhum. Né? Agora, o fato de você... É, fazer com que o sujeito é, fique atento sempre tem que ficar mas que o sujeito cumpra alguns parâmetros importantes de indicadores de saúde né, para que você receba isso é uma coisa assim, que complica porque apesar da gente pensar nesses indicadores, dentro do mês a gente vai bem então de certa forma o que eles queriam e não conseguiram fazer por causa da militância dos trabalhadores da saúde, né? É um mês mandar menos dinheiro, outro mês mandar mais dinheiro, e eu também falar, parabéns, você ganhou. Mas essas escolas que colocam as estrelinhas nas <risos> crianças, já vi as crianças no pré-primário? <risos> né? No é qual, qual, assim, ou qual que era é assim. antigo era assim. Tinha um patinho que ficava aqui atrás, outro patinho lá na frente. Por que ele ficou atrás? Ele falou, ah, porque fez xixi na cama, sabe? Fechei xixi na casa. Então, assim, é uma coisa meio infantil, hum. né? Mas é que faz a gente entender o seguinte: a militância entendia dessa forma. Ah, porque se as coisas não derem muito certo, por que, que nós estamos fazendo investimento desses caras que não estão fazendo nada? Nós estamos terceirizados. Né? Uhum. Felizmente o governo mudou. Né? E os melhores pensadores da saúde, o, uh, pesquisadores de ponta, né, humanistas, agora eles estão de volta ao governo, cara. Né? Então isso é muito bom. Putz, essa, essa, nossa, essa nossa ministra a socióloga, cara, é fantástica, uhum. né? Anísio. Cuidou da Fiocruz anos a fio, e agora vai cuidar da gente. E assim, cuidar em equipe, cuidar coletivamente. Né? E dar espaço a gente começar a conversar um pouco sobre isso. nem vocês médicos têm uma aura na sociedade como meio-deus, né? Porque salvam vidas. Ah, che... É, tem um pouco uhum. isso. Você né? sabe, né? o doutor, né? É difícil alguém chegar na frente de um médico e chamá-lo pelo nome. sempre E muitos impõe. E eu, eu lembro de alguns anos, eu vi uma foto numa rede social, você atendendo numa casinha assim, um menino deitado no chão, bem pobrinho, com ah, Agora você viu isso? Com o vira-lata caramelo do lado. Isso, assim. isso, isso, <risos> isso, isso, isso, isso. Eu lembro disso. O médico pode o sentar no chão atendendo uma casa... Gabriel. Me chama Gabriel. Gabriel, você lembra disso? Eu lembro. O médico pode também ir numa casa suja, atender com vira-lata caralho. Não só pode ir dentro tem, do, do, do ambiente aceito, cara, essa é a coisa da integralidade. Você faz a tua casa de trabalho dentro da casa dos outros. E a coisa mais gostosa que tem que fazer, que tem que temos de fazer, né? que a gente gosta de fazer, é a visita domiciliar, é a coisa que eu mais adoro. Era aquilo tudo que eu fazia. A gente agendava visitas domiciliares antes da construção do memorial Sebastião Lemes. Então foi dessa época da implantação? Foi dessa foda? época da implantação, foi. Ah. Você vê o Brasil hoje tentando retomar, pelo menos, os investimentos de alguns programas. Sim. Mas qual que é a sua visão do Brasil do futuro? talvez um Brasil que a gente nem vai ver, mas o que você que imagina? O que, que eu imagino? O que, que eu imagino é o que eu desejo, né? Então, assim, eu desejo, na verdade, uma pegada mais revolucionária, né? Eu acho que minha vida se transformou bastante. É, é, não há como reformar o capitalismo. E você sempre falou isso pra gente, falou muito antes de mim. E eu tenho você também, Edmundo. Obrigado. Como uma das primeiras pessoas que falou isso pra mim, né? Antes do Alisson Mascar. <risos> Acabamos de falar Acabamos com de ele falar. Agora com o é. Então, cara, a pegada é revolucionária, porque não dá pra você reformar essas coisas aqui, que... Se você der um suspiro diferente, cara, outras pessoas pegam a gestão e destroem tudo em... Tudo. Dois segundos. Como aconteceu agora. Como aconteceu. Né? então assim, a pegada revolucionária é uma pegada boa, e essa pegada revolucionária tem que ser com o povo e tem que ser com a massa, o povo como diz o Augusto Kachabava massa é o povo em movimento né? e a gente precisa ficar perto deles como diz o Alisson, que nem as igrejas evangélicas ficam então, assim mas a gente tem que ficar perto e falar, vem aqui vamos conversar a respeito uhum. disso né? e conversar de uma forma assim, bem simples de que, cara, nós precisamos mudar tudo o que tem por aí. Né? Inclusive para melhorar o SUS e melhorar muitas outras coisas. Por exemplo, por que, que a educação, por que, que os educadores, que tomaram conta da educação há 50, 60, 100 anos, por que, que não apareceu nenhum que conseguisse fazer um movimento parecido com o do SUS para a educação? Ué, o que que houve? Uhum. Estou dando uma escapada. Não. Eu, vou, eu tenho uma lembrança que eu quero falar para vocês e quero dividir com o pessoal. É, no governo, no segundo o governo do PT, a gente Nacional foi, ou aqui na cidade? Aqui sabe? na cidade. A gente foi, e era nacional primeiro, né? uhum. então a gente foi convidado, né? todo mundo, inclusive a professora Célia, da pediatria, se lembra? Sim. A, a Célia. Ah, esqueci o sobrenome dela. Da pediatria. Ela foi também. A gente se encontrou lá. Em Brasília, no auditório da OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Saúde, né? Nesse auditório da OPAS, em Brasília, estava cheio de gente sentada no chão. Estudantes, professores, é, trabalhadores, todo mundo junto, gestores das cidades, todo mundo junto. Não importava partido nada que estava todo mundo lá, pô. Todo mundo lá. Lá na mesa estava o Gastão Wagner, que era o secretário executivo do ministro, e estava o secretário executivo do ministro da Educação. Porque pela primeira vez... Puto, governo Lula, primeiro... Foi a primeira vez que tiveram portarias interministeriais. E a primeira que apareceu foi sobre a educação na saúde... Com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde juntos... Escrevendo portarias juntos... Tá? O cara da educação... Bom, o Gastão fez aquele discurso brilhante de sempre... E isso foi em 2003... E o Gastão, cara... O Gastão, depois do seu discurso... Apareceu esse senhor... Que era secretário executivo do Cristóvão Buarque na época... Ele deu um muro na mesa, cara... Todo mundo ficou em silêncio... Ele falou assim... O que é que o pessoal da saúde tem que o pessoal da educação não tem? Olha aqui, tá tudo cheio, cheio de gente. A gente não consegue fazer algo assim com o pessoal da educação. Falei, caramba. Então, assim, a questão, a pegada revolucionária é uma pegada assim que... Cara, você tem que mudar tudo. E não dá para você ficar só com um lugar andando para valer e o resto indo para trás. Uhum. Né? por mais força que os trabalhadores da educação fazem pô. os caras trabalham pra caramba e não conseguem deslanchar não conseguem deslanchar por causa da dificuldade das diretrizes, de, de ter diretrizes claras para se fazer a coisa e, e boas diretrizes são a integralidade a universalidade e a equidade, não são? Sim, isso tá? é só para a essa da saúde isso é para da educação também se eles tivessem isso aí nossa, os professores iam Nadar de braçada nada de braçada Nelim, é, o papo fica bom Mas que passa rapidinho Passa, pô. passa A gente queria conversar muito mais Mas antes de terminar, eu vou pedir duas coisas Primeiro para quem tá nos assistindo Se puder prestar atenção no Pix aqui Tá no nome do Pix, olha o Pix Dá uma ajuda aí Aperta o sininho, é, dá like, compartilha E eu vou pedir pro Nélio terminar, Nélio Você hum. olhando para aquela câmera ali Na sua frente Cala lá e conversa com os pais e mães de crianças sobre vacina. A gente tem que tomar vacina ou existe algum perigo meu na vacina? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não há nenhum perigo em tomar vacina. Eu acho que assim as vacinas... Isso, isso é um isso é uma coisa que é pré-sus, certo? certo? A, a, as equipes de saúde, o pessoal da vigilância epidemiológica, os departamentos de vigilância em saúde no Brasil inteiro, das cidades eles estão em e passo com a ciência. E a ciência, os, as universidades, é, ser, é, estudos multicêntricos em vários países, está todo mundo se colocando a favor das vacinas, de qualquer uma, inclusive a Covid. Então, assim, não é possível ficar sem vacinar. E quanto às crianças, meus amigos, eu digo o seguinte, as crianças estão nas mãos dos pais. Então, se você tiver filhos e você ainda não deu vacina aos seus filhos de Covid, ou todas as outras vacinas não estão é, adequadas, atualizadas, nos filhotes, né, isso pode trazer problemas sérios para as crianças, e esse problema sério vai ser para você também. Porque essas crianças, como elas não têm juízo, vocês que cuidam delas, vocês têm que zelar para que elas tenham um processo é, de crescimento e desenvolvimento perfeito até a fase adulta. Aí depois elas vão se cuidar. E tenho certeza que elas vão se cuidar direitinho, tomando as vacinas dos adultos. Muito obrigado, foi um prazer, né, Edmundo? De... Obrigado, prazer foi meu. Muito um amigo obrigado, que a meu. gente admira há muito tempo. Exatamente, eu ia falei assim, eu passei a admirar mais depois do nosso papo hoje. Que bom. Obrigado por essa amizade. Muito obrigado, por essa competência! Viva, viva. Tamo junto. Um abraço, até o próximo Carcaral Podcast que Rico não ouve. <risos> Legal.